Olá pessoal do F1 Horizon. Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês de Fórmula 1, claro nesse canal de Fórmula 1. E hoje eu vou reviver este canal, fiquei um tempo parado. Eu não sei muito por quê, porque eu acho que tipo eu meio enjoei assim, e era um pouco difícil de postar é, vídeos, ter criatividade para esses vídeos né, de Fórmula 1, porque querendo ou não, cara. Dá, dá um dá um certo trabalho na hora da criatividade, na hora de editar entendeu dá um certo trabalho porque é tudo eu sozinho, tenho que fazer as tampas e é isso então tipo assim tem que estar tá tudo perfeito para ser lançado um vídeo e hoje estou aqui trazendo aqui a volta desse canal provavelmente é, não sei se vai ser vídeos diários né não sei, mas Pode ser, talvez seja, ou talvez não. Eu ouvi vídeos quase diários, né, que é menos sábado e domingo. Eu vou ver ainda, eu acho que vai mudar um pouco o horário, vai ser à noite. Eu acho que vai ser um pouco melhor. Tá. Então, vamos aqui, eu vou falar algumas coisas que estão acontecendo com esse carinha aqui, que já deu muita dor de cabeça pra mim. Bom, primeiro, ele tá funcionando quase perfeitamente. Ainda tem aqueles quebradinho que eu tava falando nesse vídeo que tá aparecendo aí no card. Aqui ó, aqui tá o quebrado. Aqui tá sem a tampa ainda, que tá quebrada essa tampa. A borboleta continua na mesma quebrada, entendeu? Mas tipo, tá funcionando normal. Tem que ser, você tem que clicar aqui nessa parte de baixo aqui da borboleta pra ela conseguir funcionar. Não sei se é o problema do botão ou alguma coisa assim Porque eu acho que ele dá um double click no switch dele Que é o botãozinho que ele faz trocar a marca E o que tem agora de problema? Surgiu um novo problema com esse cabinho aqui do pedal aqui, ó, Daquele carinha ali Qual que é o problema? Ele, tá, ele tipo, às vezes ele funciona só o freio e não funciona o acelerador Ele fica pressionado o freio Fica pressionado o freio aqui mas, E o acelerador, tipo, ele não funciona Entendeu? Ou ele fica pressionado os dois, o freio e o acelerador Ou só fica pressionado o acelerador e não dá para frear Ou ele fica, tipo, fica freando um pouquinho assim, no meio termo, entendeu? É muito esquisito, é esse cabo aqui, já foi remendado já Não sei onde que tá o remendo, mas tá por aí o remendo Já foi remendado, eu acho que vai ter que fazer outro cabo quanto abrir esse cabo aqui é, eu vi que tinha uns, uns quatro cabinhos assim, né, que, que faz parte do, do pedal Que era, eu acho que é um vermelho e um preto que faz parte do freio e do acelerador Não sei qual que é qual, mas beleza Daí, ó, eu tô pensando em fazer um novo cabo aqui Porque esse cabo aqui já tá muito deteriorado Esse aqui tá muito destruído, né Acho que de defeito só tem esse Aqui não mudou muita coisa, o que mudou mesmo foi essa câmera aqui Que eu acho que vocês já perceberam E infelizmente tem essas, essas listras aqui pela tela é normal, né, por causa que é na câmera. Mas, tipo assim, a câmera antiga não fazia isso. O áudio provavelmente mudou pra vocês também. Não sei se mudou pra melhor ou pior. Tomara que esteja na mesma coisa. Ou na média. E tá aqui o nosso tripézinho aqui. Mudei de local do meu computador. Agora está mais perto do videogame. Mas agora tá mudando. Não ligo pra aquela organização de cabos muito efetiva. Mas tá aqui o meu setup aqui de computador. Pra gravar os fórmulas mais mais modernos, né, mais atuais não sei, falando em filmes atuais, não sei se eu vou comprar o fórmula 1 2020 ainda, provavelmente eu vou esperar ficar mais barato e ter algum descontinho, né daquele jeito, mas eu não tenho muita certeza ainda, porque jogar no controle Fórmula 1 nem tá aqui o controle, jogar F1 no controle ainda mais quebrado não é uma boa ideia, entendeu mas então é isso, Tomás, tenham gostado se você gostou, deixa aquele like, vou voltar com o canal. Se inscreva no canal. Muito estranho essa frase. E ativa o sininho para vocês receberem esses vídeos que estão por ver ainda no canal. Beleza? Então falou!